Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro do Beleza com Leveza. E o tema de hoje é como a gente pode manter o equilíbrio e reduzir a nossa ansiedade. Como assim, Lígia, manter o equilíbrio? Eu tô é de cabelo em pé, porque eu adoraria a minha vida que tinha lá no passado. Ou então eu tô projetando esse futuro de quando será que a nossa rotina do escritório normaliza? Quando será que as escolas... Para quem tem filhos, vai voltar ao normal. Ou até mesmo, quando será que toda essa vacinação vai acontecer para que todos estejam em segurança? E aí eu digo aqui para vocês, toda essa angústia gera ansiedade. E eu vou pedir só um pouquinho para que a gente ainda seja mais resiliente. E resiliência é a gente ser capaz de superar os obstáculos. Então eu queria que você tivesse em mente, sabe aquela planta, o bambu, né? Que enverga, enverga, enverga durante uma ventania, mas ele não quebra, ele volta. Então, é exatamente isso que a gente tá aprendendo, né? Mais uma das nossas habilidades. Então esse é o meu convite. Segura, forte, mais um pouquinho. Mantenha o equilíbrio e escuta aqui o que a Mary Kay Ash sempre diz pra gente. Não desvie o foco daquilo que é realmente importante pra você. Em lugar disso, avalie o seu sucesso de acordo com o equilíbrio que você alcançar em sua vida. E a nossa pausa sagrada para esse pequeno minuto de reflexão. E a pergunta de hoje é o que você poderia inserir na sua vida que possa te gerar mais energia, que possa te promover mais motivação? para que você busque um equilíbrio interno e reduza a sua ansiedade. A primeira dica é, lembre-se, qual é o seu hobby? Tenta inserir, nem que seja alguns minutos no seu dia a dia ou ao longo da sua semana, para que você faça algo que realmente você gosta, que te motive e que você tenha alguns momentos também de diversão nessa rotina maluca que a gente está tendo. A segunda dica, aproveite os seus momentos de refeição para que você possa eliminar todas as distrações. Quando você estiver ali, aquele momento se alimentando, tira o trabalho, o computador, o celular, o Netflix e esteja apenas ali, 100% presente. E a terceira dica, alongue-se. Né? Então, aproveita alguns momentos para você se alongar. Talvez você não saiba, mas quando a gente faz algumas pequenas torções ou até mesmo alongamento, a gente está reduzindo o estresse do nosso corpo. Então encontre em vários momentos do seu dia, levanta entre uma reunião e outra, se estica, espreguiça ao acordar, caminhe, né? leve o seu pé, a mão até o seu pé uh, alguns momentos do seu dia, porque isso contribui também para que a gente possa reduzir um pouquinho a nossa ansiedade. E me diz, fez sentido? Você vai incluir isso na sua rotina? Olha, a gente tem a nossa surpresa. Não esquece. Manda um e-mail para o MK Comunica que a gente vai fazer um sorteio de livro. E você pode ganhar esse livro. Tenha uma excelente semana. E não se esqueça de cuidar de si para que você possa manter o seu equilíbrio. Inclua na sua rotina momentos bons. Sim, você merece. E a gente é capaz de promover alguns momentos de equilíbrio pessoal e profissional a partir dessas pequenas iniciativas e dessas pequenas dicas que a gente integra no nosso dia a dia.